Olá amigos, como é que Hoje eu vou fazer um vídeo aqui uma demonstração aqui das varionicas e mostrar para os amigos como é que funciona elas Essas varionicas aqui, essa é um, já é um modelo novo que nós estamos já fazendo já tem uma certa tecnologia também aí vou falar o pessoal que tiver interesse aí também nelas já entra aí pelo o contato tá aí embaixo aí do vídeo E também ah, Dizer os amigos aí que tem um pessoal aí tentando copiar elas Só que as minhas eu já vou falar como é que é construído Porque assim o pessoal mundo não vão se enganar aí a minha vez é construída totalmente de um metal do um material só. Todo o material que você vê na antena, você vê no cabo, é por dentro, é os rolamentos, é tudo só de um material só. Ela não tem dois tipos de material, é só um tipo de material. Então é a diferença delas é essa. É uma diferença, por exemplo, para você caçar ouro. Você pode usar as câmeras dela. Depois aqui em nós vamos mostrar aqui as câmeras você pode usar as câmeras também você pode usar o comando de voz e hoje tem muito pessoal aí que tem comprado, tem usado o comando de voz, que é a radiestesia e o outro pessoal tem usado os elementos, que a gente manda o rubinho, o e o, o niobe lá a pessoa só coloca um pedacinho de ouro e ele vai caçar ouro e também A gente tem também dado instrução aí pro pessoal também, né? Porque a gente tem que passar a instrução. Por exemplo, você vai trabalhar com comando de voz, você tem que passar a instrução. Você não vai também, você tem que passar a instrução pra pessoa. Porque aí a pessoa fica ligada aqui no WhatsApp com nós. Então ele recebe um treinamento para isso. Porque não adianta você mandar, por exemplo, um papel escrito. O cara lê o papel e não entende nada. Ele... Então é, o negócio é que você passa pelo WhatsApp, pelo telefone. Então é, a pessoa o vai fazendo os vídeos lá, se errou lá, vai fazer um vídeo manda para mim que é o currículo também. Então a gente vai trabalhando em junto. Aqui todo o pessoal que compra, por exemplo, adquire aqui meus produtos aqui, a gente está sempre em contato um com o outro. Tem gente aí que já faz dois anos que comprou o meu, tem contato até hoje, até hoje eles mandam, coisa que achou, achou isso, achou aquilo, manda, uma, manda vídeo, manda foto. Então isso é muito importante, a gente forma uma comunidade. E hoje eu já vendi uma, muitas delas e não tem reclamação de ninguém, nenhum. Isso é muito importante pra mim. Então cada pessoal que compra, o PS faz um vidinho aí, ó, a hora que recebe, faz um vidinho falou aí, o produto que eu comprei do Maurício Mococa chegou aqui, chegou certinho, é justamente o que eu comprei então eu sempre peço para os caras fazer o vídeo por quê? para mim também poder ver que o produto chegou lá certinho que não houve problema pelo caminho e, então é muito importante o pessoal que vai comprar também, a gente também faz se quiser a gente manda vídeo do pessoal que comprou aí mostrando que recebeu tudo certinho então é muito, é uma comunidade que a gente vai formando junto Então é né, agradecer o pessoal aí que tem inscrito no canal Nós já estamos com 2.500 Então é logo na integral cinco mil aí nós vamos fazer um sorteio aí Então agradecer o pessoal aí pela força que tem dado Um Pessoal muito bacana aí que está inscrito no canal, os comentários que o pessoal tem feito, muito bacana e eu também tenho procurado ajudar, responder também. Aqueles que dá para responder, eu vou respondendo. E o que eu posso fazer, eu tenho tentado fazer. E também pedi o pessoal aí que, que for ver o vídeo aí, não esquecer de se inscrever aí no canal. Dá o like aí, se inscreva no canal. Logo a gente tem mais vídeo bom aí. E também agora nós estamos com três modelos de antena. Está com esse modelo e mais dois. pessoal que tiver interesse, eu tenho esse modelo, tem uma telescópio e tem uma que é de cobre, mas logo também nós vamos mudar ela também. Então, aí pediu o pessoal para dar uma força no canal, Dar uma força aí para poder o canal crescer. Tenta colocar o celular, mostra lá as varitas. Agora, aqui eu vou mostrar aqui como é que ela funciona. Aqui você sorta o parafuso, você tira a vareta. Sai é a vareta, fica só os pinos. Então, é muito interessante ela. Você tirou os parafusinhos aqui. esse poder aqui é para firmar a vareta mas ela não corre. mas eu sempre deixo a vareta mais firme para quase nem precisar dele mas a gente coloca ele esses rolamentos que eu falei aqui interno é tudo o mesmo material então ó, vocês percebem ó ela roda macia e outra ela é dentro da já do que precisa para ela Então a aqui embaixo é a câmera. E a câmera onde você coloca, por exemplo, topaz, o diamante. É o tampão, né? O tampãozinho também maciço. Feito de rosca. Todo maciço. Isso aqui é material feito para durar no um mínimo, mil anos. Então o cara compra um objeto desse, ele fica tá comprando uma coisa que tem durabilidade não uma coisa que ele vai comprar, quebra amanhã e joga fora amanhã então isso aí é para ficar guardado por muito e muito tempo então a... sei que você carrega ela desmontada, se você desmontar ela assim você pode carregar ela na mochila ou pode fazer um, uma coisa para se separar e também pode carregar ela desmontada né então que eu falei ó esse parafusinho na verdade o pai nem precisa dele né? porque elas não, elas não sai à toa então elas não ficam por exemplo mesmo que você tirar esse parafuso aqui ó tá vendo ela não vai ficar correndo à toa porque ela é mais firme então a a diferença delas são essa então ó, mesmo assim ó então, ela não fica correndo para lá para cá ó, mesmo que seu parafuso apertado Agora você apertou o parafuso, aí ela não vai, aí já não, aí ela já fica firme. Agora sobre o uso aqui ó, da onde você vai deixar essa distância, você pode deixar até aqui ó, 5 centímetros. Ou também você pode, por exemplo, deixar menos, deixar uns 3, não teria problema nenhum também. ou também se não quiser também deixar nada você pode encostar aqui atrás também não tem problema também você pode deixar ela encostada atrás também não tem problema nenhum e se você quiser trabalhar com ela mais longe um pouco aqui se você for trabalhar com uma só aqui na mão se você quiser deixar ela mais aqui na frente também você pode deixar para ela dar mais um balanço mas o correto é trabalhar com as duas com as duas varetas então elas é é um material que dura muito e o pessoal que tem tentado copiar elas aí até agora não tem feito igual porque essas minhas que é as única, feita somente com um material e também não é igual esse pessoal aí. esse pessoal vende, vendeu, acabou, acabou ele não dá assistência mais para quem comprou, não dá mais nada. O negócio dele é vender. Vendeu, recebeu, acabou. Nós não. Nós vendemos essa vareta, é, é um amigo a mais que a gente arruma. Porque a gente vai ficar em contato e estamos sempre em contato. E, e é sempre assim, porque o, o pessoal que é garimpeiro mesmo sempre está em contato um com o outro. Então não é porque a gente vende, recebe e acabou não, não acabou a mesma que a pessoa que comprar, né? ele compra, ele vai usar os elementos pois pela frente também passa um tempão também sem, sem entrar em contato e às vezes ele acha alguma coisa lá que ele não entende bem ele já manda uma foto pra gente para ver mais ou menos o que que é então sempre em contato e... Pedir os amigos aí para se não esquecer, Dá o like, acionar o sininho aí para receber os novos vídeos e não, esque não esquecer de se inscrever no canal. Gente, se inscreva aí no canal. É